Olá, sejam todos bem-vindos. Para que você possa prosperar em sua vida, para que você possa ter certeza de que as coisas vão acontecer, é uma espécie de fé. né? Então, essa fé vem quando? Quando você tem um entusiasmo, algo que te move, que te faz ir lá, que você acredita naquilo. Isso começa a ser fé também. né? E para ter essa fé, como é que a gente faz? Porque é fácil dizer, ó, oh, tenha fé, tenha coragem, acredite. Como que você vai conseguir isso? Só existe um meio, é através do autoconhecimento. Quando você começar a perceber da maneira que você funciona, da maneira como você é, aí sim vai existir. E eu garanto isso para você. Comece a experimentar, a fazer coisas diferentes, coisas que te desafiam, coisas pequenas, e com o tempo você vai fazer coisas grandes. E a fé vai surgir na mesma proporção que você se entregar nestes exercícios. Paz e amor, e vamos em frente, que atrás vem gente.